Que o Black tá um bote Eu cheguei e cê saiu de pinote Não adianta, parceiro O Black não dá calote Ei. Cê tá tirando rima Foi na sua testa, headshot não, você, sabe, você sabe que na parte da minha mano Cê não aguenta no freestyle Se você quiser eu ensino um bó Começar online Não Não vai subir o QI. É Cala sua boca porque eu pego que gente é para. Você tá ligando, mano? Que só sou manda rima uma rara. Eu tá atirando rima. Então tu pega esse speed mais rápido que tubala. Não esqueça de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 a mal sua rima é errada, mas que tá gordão só consegue cagar na caixa d'água. <risos>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 Mas ele não tem resposta, quer falar de cagar então não desverga Mãe, traz o meu papel pra eu limpar esse merda Eu não me perco por nada, parceiro, sem fazer todos os papéis E quando você tá no campo, você sai do banco pra parar nos meus pés Você tá ligado, se apanha pro plado, porque você é o revés Nossa diferença, cê joga por tu, eu jogo pelos outros dez o um campo inteiro, tô correndo de janeiro a janeiro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 Já que ele falou que eu caio, eles vão gritar uau Já que você falou do pica-pau derrota pra mim, primeira vez nessa indústria vital oh! Você é Luiz, espalha lixo, sem maldade Eu sou magrão, por aí eu espalho, só improviso oh! E sem maldade, mano, você tem que vir buscar Na sua empresa vital, nunca fiz questão de trabalhar oh! Oh!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 Halt! Oh, oh, oh.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 Aqui na humildade. Você mandou eu correr quando levantar. Então vamos 5 mil.